Dó desse roxo, roxo batata É e O Teatro Oficina apresenta o Rei da Vela, a chanchada revista Missa Negra, ópera de carnaval, para exprimir o surrealismo brasileiro. O Teatro Sérgio Cardoso não perca! Quinta e sexta, 19 h 30, sábado e domingo às 18 horas, o Rei da Vela de Osvaldo de Andrade